Fala, jogador, tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas aí? Ó, a gente vai falar sobre um assunto muito legal aí, entre aspas, legal. Eu sei que muita gente gosta, mas eu vou dar a minha opinião sobre. É, a Gamescom tá chegando, Gamescom 2021, estamos aí a alguns passos da Gamescom. Ela vai começar no dia 25 desse mês de agosto e ela termina aí no dia 27, Gamescom, um evento aí de games, já tem várias empresas confirmadas, Activision, né, Bandai, Bethesda, Electronic Arts, né, alguns, alguns estúdios indie, as grandes aí, Xbox, Konami, Ubisoft, né, então vai estar geral lá e mais alguns. Né. Gamescom, é, no geral, é, é, é legalzinho, mas assim vai ser online devido ainda à pandemia de covid-19 e se existe, né, se é que existe um ponto positivo nessa questão do online, não existe nenhum ponto positivo na, na covid-19, mas o que a gente conseguiu extrair do online dessas apresentações é que essas apresentações são extremamente chatas. A impressão que dá é que elas são feitas por pessoas que não jogam. Evidente que a gente não pode vir aqui e bater o martelo, é, dar um decreto final, mas é, é totalmente plausível que isso aconteça. Porque a gente sabe que quando envolve dinheiro, as empresas aí vão para aqueles que sabem trazer o dinheiro e eles não estão nem um pouco é, interessados no conteúdo que se, que se propõe. né? Já partindo para para aqui o pro, pro evento em si, no dia 24 de agosto né, vai ter a apresentação da Xbox, que talvez seja mais aguardada, mas como a gente já teve muitos anúncios aí no último evento, a gente vai ter ali ah, títulos que vão sair mais por agora, né, final do ano, é, Forza Horizon 5, a Sable, Halo Infinite, ah, e algumas outras coisinhas ali da Bethesda, pois eles estão unidos no mesmo barco, né? no dia 25 tem aquele Open Night Live ah. dia 26 tem o Future Game Shows também um evento que mostrava né, aquela galera indie lá fazendo aquelas coisas indies dele não que eu, que eu odeie o indie, mas assim é, a proposta do indie ela se perdeu muito antigamente a proposta quando o indie começou a proposta era o seguinte o cara tinha uma ideia muito interessante muito legal diferente do mercado e aí ele conseguia algum nível ali é, de, de recursos para ele colocar isso em prática e ele ia investir nessa ideia dele de uma maneira é, menos agressiva né de uma maneira mais tranquila trazendo um joguinho um pouco mais simples mas com a ideia genial para testar né o, o intuito do indie é justamente testar essa ideia. Para ver se essa ideia vai para frente ou não. Né? Coisas que as empresas grandes não, não poderiam fazer. Né? Você não consegue perceber uma empresa grande fazendo isso aí. É, para testar uma ideia. Porque eles já teriam que lançar um jogo assim, bem mais completo. Um jogo complexo. Né? Ah, talvez com gráficos muito legais. E o jogo indie, ele, ele dá essa oportunidade de você testar uma ideia muito interessante. Hoje em dia o jogo indie só serve para farmar dinheiro. Né? O cara lança um jogo em qualquer lar, faz qualquer merda, faz um trabalho de faculdade, fala que é indie, coloca lá na plataforma e a galera compra. Né? Então o indie perdeu muito o seu, o seu carisma, perdeu a sua essência e hoje a gente está aí numa maré de jogos bostas em que, uh, e acaba que as boas ideias né, é, ficam aí nesse mar de merda. E a gente acaba não encontrando esses jogos que são bons por conta de, dessa infinidade de jogo ruim que sai todo dia. Todo dia você tem lá é, 15, 20 jogos sendo lançados, sendo que talvez nenhum deles é, seja pelo menos decente para você baixar, para você gastar ali o seu, o seu espaço de HD, quanto mais o seu dinheiro, na é verdade. Então, é, essa Gamescom, a gente realmente não espera nada dela. Né? Provavelmente. Uh, mais do que 80% aí que será um evento extremamente chato um, um evento passável né e mais a gente a gente é, a gente sempre espera um, um, um cenário interessante né cara é, é difícil quando você gosta de um produto e você vê ele se acabando né como seria legal se, se esses eventos fossem realmente interessantes dinâmicos é, feitos por jogadores que realmente gostam, que amam o jogo. A galera podia ali ter uma zoeirinha, mas não. É, é sempre um, um programa engessado muito ruim, né? Que tenta ali trazer coisas que não estão no âmbito dos games. É, tenta trazer ali uh, ideias que estão lá na política para dentro dos jogos. E quem é jogador de verdade não está nem um pouco interessado nisso. Enquanto está jogando videogame, existe um momento para você pensar nessas coisas. E não é no momento da sua jogatina. No momento da sua jogatina, você quer apenas ou ter um, um jogo com uma gameplay bem legalzinha para você jogar com seus amigos aí, fazer um momento de descontração, ou você quer se aprofundar em uma história que seja realmente incrível. Uma história talvez até fantasiosa aí, né? Mas que realmente te, te imerja em uma situação em que não seria possível na realidade. Então agora é, vai ter aí esse evento da Gamescom. A gente vai trazer algumas notícias relacionadas a isso. Espero que vocês é, fiquem aí né, para a gente ver o que, que vai acontecer. Eu não aguardo muita coisa, mas quem sabe, né? Então é isso aí. Um grande abraço para todo mundo. Falou e até mais.